Consequentemente, na sua soberania pessoal, Micael combina a vontade divina das sete fases dos Criadores Universais com a experiência da compreensão das criaturas do seu universo local. Assim, a sua administração ter-se-á tornado representativa do poder com a autoridade máxima possível e isenta de qualquer pressuposto arbitrário. O seu poder é limitado, pois é derivado da associação experienciada com as deidades do paraíso. E a sua autoridade é inquestionável, pois terá sido adquirida pela experiência factual à semelhança das criaturas do seu universo. A sua soberania, assim, será suprema, pois ao mesmo tempo incorpora os pontos de vista septos da deidade do paraíso e os pontos de vista das criaturas do tempo e do espaço estando determinada a época da sua autortógrafa final e havendo escolhido o planeta no qual esse extraordinário evento teria lugar Micael teve a costumeira conversa de pré-autorga com Gabriel e então apresentou-se perante o seu irmão mais velho do paraíso, o seu conselheiro Emanuel. Todos os poderes administrativos do universo que não haviam sido previamente consignados a Gabriel, Micael agora transferia a custódia de Emanuel. E momentos antes da partida de Micael para a encarnação em Urântia, Emmanuel, aceitando a custódia do universo durante o período dessa outorga em Urântia, procedeu ao aconselhamento que serviria como um guia de encarnação para Micael quando crescesse em Urântia como mortal do reino. Em relação a isso, deve-se ter em mente que Micael havia escolhido cumprir a sua outorga à semelhança da carne mortal, sujeitando-se sempre à vontade do seu pai do paraíso. O filho criador não necessita de instrução de ninguém para efetuar a sua encarnação Caso estivesse fazendo pelo simples propósito de alcançar por completo a sua soberania no universo. No entanto, Micael havia embarcado em um programa de revelação do Supremo, o qual envolvia o funcionamento cooperativo das diversas vontades das deidades do paraíso. Dessa forma, a sua soberania, quando final e pessoalmente conquistada, seria de todo incluidora da vontade certo para a deidade. O que culminaria na vontade do supremo havia ele portanto por seis vezes recebido as instruções dadas pelos representantes pessoais das várias deidades do paraíso e das suas associações e nesta oportunidade estava sendo instruído pela união dos dias embaixador da trindade do paraíso no universo de Nébadon, atuando em nome do pai universal havia vantagens imediatas e grandes compensações resultantes da vontade com a qual esse poderoso filho criador uma vez mais subordinava a si próprio voluntariamente a vontade das deidades do paraíso, desta vez submetendo-se à vontade do Pai Universal. Em vista da decisão de efetivar essa subordinação associativa, Micael experimentaria nessa encarnação não apenas a natureza do homem mortal, mas também a vontade do Pai de todos no paraíso e além disso estaria nessa autortoga singular com a inteira segurança não apenas de que Emmanuel exerceria a plena autoridade do pai do paraíso na administração do seu universo durante a ausência para aquela auto doação em Urântia mas também com o conhecimento confortador de que os anciães dos dias do super universo havia decretado a segurança completa do seu reino durante o período de sua autortoga e essa era a situação preparada para a ocasião especial em que Emmanuel apresentava-o ao seu sétimo compromisso de autortoga e dessa encomenda de outorga feita por Emmanuel ao governante do universo o qual posteriormente se tornou Jesus de Nazaré em Urântia é me permitido apresentar as seguintes passagens